Olá, hoje é 2 de fevereiro, sábado, e estamos aqui com a suco de mangá para cobrir o show das meninas do K-Pop Oh My Girl. Gente, olha quem eu encontrei aqui. Olá pessoal, aqui é o Gugu, o Kawashita Gu, em pleno é. Brasil, diretamente da Coreia do Sul, aqui pra nos ver humildemente eu nesse país. Essa assistir, coisa maravilhosa, né? exatamente. Kawashita Gu, me conta um pouco como é que você conheceu as meninas, quem que é sua bias, ah. tudo que você sabe sobre o Oh My Girl. Então, na verdade, eu conheci no debut delas mesmo, que foi Cupid, porque eu gosto de dançar, né? E ela tinha uma coreografia muito legal, então eu fiquei super interessado porque é um grupo grande, com várias coreografias legais, e desde então eu tenho acompanhado, assim, e estamos aqui. No show hoje, finalmente vê-las ao vivo. E é isso. E como é que tá o seu canal? O que, que te, tá vindo aí de novidades Ai, pra bom. gente? O que você vai fazer mais? Trazer mais coisas da Coreia do Sul pra nós aqui, a, é, fãs de K-pop. Ai, meu Deus, assim, na verdade eu tô aqui no Brasil de férias, então eu não tô gravando muito, mas assim que eu voltar pra Coreia, eu vou gravar muitas coisas. Eu estou agendando em gravar com dançarinos lá de K-pop e uns grupos também, então fiquem ligados no canal. Que vai ter coisas novas sim, eu não parei, tá, gente? É só férias. Sim. Qual é o seu nome? Felipe Felipe, o um Miracle Felipe Qual que é a sua bias, Felipe? A minha bias é a um He A main vocal Por quê? Porque a, a voz dela é tipo sensacional E ela é muito fofa, muito fofa É um nenenzinho Como é que você conheceu o oh My Girls, Felipe? Eu conheci... Quando, antes de debutarem, quando vi o Cheezers do em 2015, eu vi que ia debutar um grupo novo, aí quando saiu a música eu fiquei apaixonado de primeira, e desde então eu acompanho elas, desde 2015. E qual que é a sua música preferida, então? Minha música preferida? Ai, meu Deus. É difícil, é difícil. São tantas, ai, ah, eu não sei. Eu acho que é Perfect Day. Perfect não, é, tem um vídeo de coreografia, mas não tem clipe, mas a música é muito legal. Entendi. Agora o amigo do Felipe aqui, outro Miracle, Qual que é o seu nome, amigo? Gabriel. Gabriel, quem que é sua base, Gabriel? A minha base é a Yua. por quê? Porque ela é uma excelente bailarina, dançarina e eu sou bailarina então eu desfico. É bem dança. É é Entendi. Como é que você conheceu o grupo? Com X e no The Beauty. Foi a mesma coisa. A gente Ai, tem o mesmo grupo de dança. De dança. É. É. O... A gente tem um grupo de dança aí. E... É ah, porque... vocês têm um grupo de dança de K-pop? Quem... Ai, não queria dançar. Quem que é o grupo de vocês? Fala o nome. É o Phoenix Dance Team. Ai. É do Rio de Janeiro. Somos cariocas. Vocês vieram do Rio de Janeiro só pra ver as meninas? Viemos de lá. Chegamos aqui na quinta-feira, mas a gente chegou hoje aqui, seis da manhã, e tá desde então na fila poder com outras Miracles que vieram diretamente do Mato Grosso do Sul, Dourados. Ma Dourados, Mato Grosso do Sul, e a gente vai falar um pouquinho com elas, qual que é o seu nome, lindinha? Yuri. E o seu? Alex. E por... da onde vocês conheceram, como que vocês conheceram o My Girl? Eu conheci o My Girl, assim, eu tava navegando pela internet e tal, bem quando eu tava começando a gostar e tal. Aí, eu, eu vi o um clipe delas e me apaixonei. O que, que você viu no clipe? Que você ficou, nossa, eu preciso ver não, esse grupo, eu, eu preciso ir no show não. dela. Eu me apaixonei muito pela Mimi. É, o rap dela foi incrível, aí eu me apaixonei, aí eu falei assim, nossa, eu preciso, eu preciso muito conhecer muito mais sobre as meninas. Que linda. E você, como é que você conheceu o grupo e quem que é sua bias? Foi praticamente a mesma coisa, né? Em 2015, 2014, é, a Sung é minha bias, então. Você é da onde? Eu sou de Campinas. Você veio de Campinas só para ver O oh My Girl? Com certeza. Por quê? Ou da onde você conheceu as meninas e quem que é sua baia? Uh, eu conheci as meninas no YouTube com Liar Liar e eu me apaixonei perdidamente pela sem rir. Ri? Sem rir. Hum. E eu ouvi dizer que essa moça sabe fazer, sabe cantar um trechinho da música dela, certo? <risos> me caçam, nome Karen Luana e da onde vocês vieram? Jandira. É, em É em São Paulo. Ah, então é em São Paulo mesmo. E elas têm um grupo dance cover, gente. Qual que é o nome do grupo de vocês? É Lush. Blush. Blush. E por que, que você. como vocês conheceram o My Girls? Por que, que vocês gostam delas e quem é a sua bias? Conta aí a sua história com a sua experiência <risos> com o grupo. Eu vi o dance practice de Cupid E aí eu comecei a gostar das musiquinhas Achei muito fofinho, muito bonitinho E minha baia saiu a É a mesma coisa A também? Também dois miracles, um youtuber miracle e vamos falar com eles agora, qual que é o seu nome lindo? Otávio Rodrigo Da onde vocês vieram para ver as meninas? Nós somos do Rio, Rio de Janeiro é. Rio de Janeiro E como é que vocês conheceram o oh My Girl? Quem que são suas baias? Por que, que vocês gostam delas? Por que vocês vieram no show? O que, que te trouxeram aqui? Contem as suas experiências com a banda Bom, é, eu conheci as meninas em 2015 no debut mesmo Ah, eu também e, certo? <risos> E eu me apaixonei muito por elas, desde de primeira, assim, porque foi algo que eu acho que eu nunca tinha visto no K-Pop. O debut delas foi algo meio parecido com o samba brasileiro, e isso me encantou. E desde então eu tenho acompanhado bastante, e do momento que eu soube que ia ter um show delas aqui no Brasil, até o Fansign no Rio, que é, inclusive a gente foi, é, a gente ficou muito ansioso e comprou logo de cara o ingresso. E damos, viemos, damos o jeito de, vier, de vir hoje. Que música que você acha que parece um pouco, lembra um pouco o samba? É... Cupid, o debut delas. E você, amigo youtuber? Então, eu também conheci no debut, a gente também foi, a gente fomos juntos no, no fansign e foi até engraçado comprar pra vir pra cá, porque a gente comprou, tipo, muito tempo antes sem saber se a gente conseguiria comprar a passagem pra vir pra cá. Exato. Então a gente <risos> comprou os ingressos pra depois se virar pra comprar a passagem. Minha baia é a A minha é Arin. E eu também gostei muito da Mimi, depois de ter visto no Fansign, então tá meio Hyo e Mimi. É, acho Legal! Que... E do que que é o seu canal? Meu canal é relacionado a K-Pop mesmo. Você fala em... de tudo, assim, sim tudo Sim, é... O que é? É, eu tentei começar uma coisa meio de reaction, mas eu acho que muita gente já faz isso, então eu tô mais tentando ir pra... Fazendo guia sobre grupos, postei um guia sobre o TXT, falei também sobre o término da, do Caico com a Jenny, então é nessa vibe aí, meio que informativo, sabe? Qual o nome do seu canal? Rodrigo Cortez mesmo, procurem lá, Rodrigo Cortez, me sigam. <risos>